pré-registro aí do Soccer Manager 22 aí, né? Eu vou estar tá mostrando algumas imagens e o que vai ter de novo, algumas coisas novas aí no jogo, beleza? E vou estar tá trazendo o primeiro trailer aí do jogo e a data de lançamento. Fiquem no vídeo aí, não esquece de deixar o like e quem não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações. E bora lá, galera. Eu vou estar tá fazendo aqui meu pré-registro aí no Soccer Manager é, 22 aí, acabei de fazer, né? Eu tô pelo PC aqui, galera Mas a mesma coisa vocês podem procurar no Play Store aí de vocês do celular aí Beleza? Lembrando que o jogo só vai ser lançado para 64 bits Beleza, galera? Vamos lá, fiz o meu PRG registro aí, como vocês podem ver aqui Tem uma nova imagem aí do Soccer Manager 22, né? Tá aí, acabei de cadastrar Tá aqui as novas imagens, né? Eu vou tá aumentando a tela pra vocês verem Tá aí, ó Construam um estádio de classe mundial. Tá aí a nova... As novas imagens aí do... Do Soccer Manager, né? Que vocês podem ver aí o estádio. Mudou bastante coisa. Tá bem bonito, né? Tá bem bonito aí o estádio, né? Vamos... Vamos para a próxima imagem. A próxima imagem aí, ó. Seja mais... perspicaz que os seus adversários. Tá aí, galera. Uma nova... Uma nova tela, né? De... De escalação dos times aí, agora um azul bonito, né, mano? Essa cor aqui, mano, um azul com detalhes verdes, ficou bem interessante aí, né? Ficou bem interessante aí no Soccer Manager, tá aqui as, as formações, bem interessante. Vamos pra próxima imagem? Vamos pra próxima imagem, tá aí, ó. Desenvolva o seu clube de futebol, tá aí. Um novo jeito de, de aumentar, né? O estádio, é... Zona do clube, treino, é, academia de jogadores, né? Modificou bastante, o jogo vem bem diferente aí, como vocês podem ver. Né? Algumas bastante melhorias significativas aí do jogo. Tá aí, gira um clube, de, girar um clube de futebol de um... De 33 países, galera. Vai ter aí os 33 países aí, no caso a Europa. Podem estar vendo aí Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França né? Na América do Sul, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil E na Ásia e Austrália tem a China, Japão, Coreia e Austrália né? Beleza? Tá aí, vão ser 33 países aí Vamos estar tá vendo mais outra imagem aí Tá aí a imagem aí do... Que eu mostrei agora há pouco, né? Do... Da formação e tal Agora vamos dar uma olhada aqui Jogo de gerenciamento de futebol de 2022, ou seja, Soccer Manager. Seja um treinador, aqui tá dizendo, né? O, é, escolha entre 800 clubes e 33 países. Tá aqui falando direto de né, futebol. Jogo de escolha entre tal, tá, tá aqui o Jogo de treinador de futebol. Escolha entre mais de 800 clubes e 33 países. Construa e desenvolva seu estádio, beleza? Tá aqui, né? informações aí do jogo, né, da desenvolvedora e tal e tudo mais. E galera, agora eu vou estar tá divulgando para vocês aí o trailer, né? O trailer do jogo e a data de lançamento, beleza? Tamo junto. E é nós, galera. Falou. fought